Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados, Escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois, vem a te dizer, dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado, e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, Vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário. Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos.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 Celebramos hoje a liturgia do 22º Domingo do Tempo Comum. Neste tempo em que estamos sendo formados e instruídos pelo próprio Jesus que vem nos falar. Falar ao nosso coração e também fazer com que nós nos configuremos a Ele. Ser cristão é isso. É ser um seguidor de Cristo que é transformado por Ele. E o tema das leituras bíblicas deste final de semana é a importância da humildade. Somente sendo humilde e manso de coração é que nós podemos e conseguimos agradar a Deus e aquela ejaculatória que sempre rezamos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, deve estar nos lábios e no coração de todos nós. Porque somente com Jesus no coração é que nós conseguiremos, de fato, ser mansos e humildes. É somente com a graça de Deus, porque a nossa carne foi um dia ferida pelo pecado original, o pecado original que é fruto do orgulho. O batismo nos purificou do pecado original, mas ainda sofremos as consequências e o orgulho é uma consequência do pecado original. Para seguirmos a Cristo, não podemos ter orgulho no coração. Pelo contrário, a humildade não é fraqueza, a humildade é fortaleza. A primeira leitura de hoje nos apresenta. Um grande conselho do sábio eclesiástico Filho, realiza teus trabalhos com mansidão E na medida em que fores grande Deverás praticar a humildade E assim encontrarás graça diante do Senhor Nos chama a atenção que na medida em que nós formos grandes, quer dizer que quando nós crescemos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, é necessário a grande humildade no coração. E esta dinâmica de aquebrantar o orgulho, as vaidades... E cultivar a humildade, nós encontramos na vida dos santos da igreja, que tiveram também que esmagar interiormente o orgulho para agradar o Senhor. A humildade é uma virtude que nos aproxima de Deus, por quê? porque nós reconhecemos que com as nossas forças nós não podemos nada. Somente com a graça de Deus nós podemos, até fazer o bem. Se não tivermos a graça de Deus, não conseguimos praticar o bem, nem numa proporção pequena, nem maior. Por isso... Esta dependência total em Deus é a humildade. E o orgulhoso? O orgulhoso cultiva dentro de si o egoísmo. O orgulhoso em todos os momentos é egocentrista. E ele acha que não precisa de Deus nem dos outros. Tem até um ditado né, que fala. Esse fulano parece que tem o rei na barriga. A gente escutava isso muito. né E é justamente isso. O orgulhoso é prepotente porque ele se acha o centro das atenções. Isso não agrada a Deus. Mas a humildade é característica... Dos inteligentes, diz a primeira leitura. Então o valor da inteligência só existe se ele estiver acompanhado pela humildade. E é isto que Jesus hoje vem nos ensinar no Evangelho. Jesus está num dia de sábado, Visitando a casa de um dos chefes dos fariseus Era costume no tempo de Jesus Aos sábados na parte da manhã Ter as celebrações do dia do Senhor E quando se terminava a celebração litúrgica na sinagoga As pessoas iam para casa para almoçar Então hoje Jesus é convidado para um almoço um almoço no dia de sábado. Poderíamos comparar com o nosso almoço de domingo. O nosso almoço de domingo que sempre temos ali a presença da família, temos ali um tempo a mais para almoçarmos com tranquilidade. Então sempre o almoço de domingo nas nossas casas é um pouco mais solene. No tempo de Jesus também era assim. Mas Jesus vai para este almoço e percebe que eles estavam observando seus comportamentos. E enquanto Jesus era observado, Jesus também observava. E Jesus acaba notando que os convidados ali presentes gostavam de se aparecer Escolhiam os primeiros lugares. Na época de Jesus, os lugares mais à frente, ou lugares especiais, eram reservados para pessoas especiais. De nome e de prestígio. E Jesus percebeu que acontecia até mesmo ali competições para ver quem é que ficaria com os primeiros lugares. Então chega um, chega outro, e aí Jesus aproveita para ensinar. Olha o que, que Jesus vai falar no meio do almoço. Quando vocês forem convidados para uma festa, não busquem os primeiros lugares, porque vocês não sabem se esses lugares já não estão reservados para alguém. E vai ficar feio se o dono da festa vir e pedir para vocês saírem dali e sentarem em outro lugar. Quando vocês forem convidados, sentem-se lá no fundo. Porque se o dono da festa chega e te vê lá no fundo, ele vai te dizer: ei, vem para a frente. E isto será uma honra para ti diante de todos. Olha bem o conselho de Jesus. Trocando nos palavreados. Ei, gente, para de ser assim. Parem de ser orgulhosos. Parem de querer aparecer. É isso que Jesus estava dizendo para aquele povo ali do almoço. Vocês precisam ser humildes. A honra quem dá é o dono da festa, não vocês. E sabe que aqui está uma grande tentação do ser humano, que atinge o ser humano em todas as dimensões, seja onde for. A tendência que o ser humano tem para querer aparecer para querer honra, prestígio. E que na realidade tudo isso é vaidade. Como diz no Eclesiástico, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o que adianta, né? Ter tanto prestígio social, o que adianta uma pessoa ter tantas honras em eventos, Sendo que ela não deixa de ser mais do que os outros. Somos todos iguais. Sobretudo diante de Deus. Então a primeira lição do evangelho de hoje é esta. A beleza não está na honra que nós queremos. A beleza está na honra da humildade. E quando uma pessoa é humilde. As pessoas que ali estão. Notam isto e honram a humildade desta pessoa. Por isso guardemos no coração este ensinamento que está também ligado com a primeira leitura. A honra é justamente a humildade. Se nós quisermos, de fato, esta honra que o Senhor pode nos dar, sejamos humildes como santos da igreja, que viveram uma vida de humildade e que agora são honrados por causa do exercício desta virtude chamada humildade. E o discurso de Jesus não para aí. Ele percebe que o dono da casa também precisava de uma palavrinha. E aí Jesus volta para ele e diz, olha, vou te falar uma coisa, quando você quiser dar um almoço ou um jantar, faça isso, mas não fique convidando apenas os teus amigos, os teus irmãos, os teus parentes, os vizinhos ricos porque esse pessoal, em algum momento, vai querer te retribuir e vai te chamar também para algum evento social te retribuindo. Olha o conselho de Jesus. Pelo contrário, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, para o tempo de Jesus, estas quatro classes de pessoas, eram os excluídos da sociedade. Eram considerados como pessoas que tinham sido esquecidas por Deus. Mas Jesus vem nos dizer que não. Deus não excluiu e Deus não se esqueceu dos pobres, dos aleijados, dos coxos e dos cegos. Pelo contrário. Cada um deles é um preferido do Senhor. Por quê? Porque estas pessoas precisam ainda mais de Deus. Então, fazer uma generosidade como um almoço ou um jantar de honra. Para estas pessoas. Era também. Uma prática de humildade. E olha o que Jesus diz. Então tu serás feliz. Porque este pessoal não vai poder te retribuir. A tua recompensa não virá deles. Mas a recompensa virá da ressurreição. Quer dizer. Somente Deus pode retribuir a generosidade e a caridade. Então aí está um grande ensinamento para todos nós, seguidores do Senhor. Em primeiro lugar, pensarmos e vivermos as caridades, os atos de misericórdia para as pessoas que precisam. Não esperando recompensa, não esperando reconhecimentos, mas fazendo tudo por amor, sabendo que somente Deus pode retribuir a caridade feita a um dos pequeninos. Então hoje, ouvindo estas leituras maravilhosas, aprendamos... Quão grandiosa é a virtude da humildade, que não nos faz interessados em honras, mas sim na vivência do amor. Se queremos então agradar o Senhor, sejamos mansos e humildes, como o próprio Jesus que ama a todos, que não exclui ninguém e que deseja que cada seguidor também faça aquilo que ele faz. Vamos professar a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador.